Sejam bem-vindos ao canal Tech tutos e é mais um vídeo da série Adobe Premiere. Hoje você vai aprender como cortar o seu vídeo aqui no software. Se você não sabe como criar um projeto em uma sequência, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Para adicionar um vídeo aqui no programa, você vai clicar aqui no menu File, Import ou Ctrl I ou se preferir, você vem aqui no Project e dá dois cliques aqui nesse espaço em branco. Ele vai abrir essa janelinha e você está aí escolhe o vídeo desejado. Como o meu já está aqui, eu vou adicionar ele para cá, para timeline. Ele vai vir esses dois arquivozinhos aqui, o arquivo de vídeo e o arquivo de áudio. Pode ser que no seu aí venha o áudio apenas com essa barrinha azul. Mas só você vir aqui nessa outra barrinha do lado e altera ela para cima ou baixo que você vai estar tá vendo o áudio. Aqui nós temos a indicação de left and right. O left é o áudio que vai sair do lado esquerdo e o right é o áudio que vai sair do lado direito. Para cortar você vai vir aqui nessa barrinha de ferramentas, na Razor 2. E daí você vai, corta no seu vídeo Mas aí você deve estar se perguntando Como é que eu corto exatamente onde eu ponho a agulha Seleciona o razor Tool, aperta o C E daí você vai aproximando aqui, olha Até essa barrinha da razor Tool sumir Quando ela sumir, ela linkou ali na barrinha da agulha Daí você só apertar que ela já corta exatamente onde a agulha está De novo, ela sumiu agora Dá um clique que ela corta Outra forma também de cortar exatamente onde a agulha está, é apertando o CTRL SHIFT K. Então, arrasta aí, aperta o CTRL SHIFT K, cortou, aperta V para as ferramentas de seleção, daí corta e arrasta de novo. Caso o vídeo não esteja linkado, ou seja, é, esteja o vídeo e o áudio separado, para você cortar, você aperta o C novamente para ativar o Razor 2, e daí com o SHIFT você consegue cortar os dois ao mesmo tempo, exatamente onde a agulha está. Porque quando eles não estão linkados, ou você corta apenas o vídeo ou você corta apenas o áudio, ok? Mas você pode cortar também os dois, então apertando o shift vai aparecer essas duas giletes sobrepostas e dá um clique que ele corta, ok? Então é isso pessoal, vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, favorite, compartilhe nas redes sociais, inscreva-se para as atualizações e não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook. É isso aí, vou ficando por aqui e até a próxima.